Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Numerologia Real e eu espero que este vídeo não seja apenas mais um vídeo motivacional, né? Porque ele não é. Eu quero que este vídeo seja um vídeo marcante na sua vida, que você leve o conhecimento da numerologia com você e que aplique isso na sua vida para obter resultados reais. Né? Eu espero sinceramente que você guarde e use o meu conhecimento para mudar a sua história de vida, para mudar o seu futuro, né? seja o um criador ou um o grande arquiteto da sua própria história, porque querendo você ou não, né, a vida é estrategicamente calculável. A arte imita a vida, né? na literatura, na poesia, no cinema. O sucesso de uma história depende de como essa história é contada. E todos nós temos um lado mais ou menos fotogênico, todos nós temos um lado bom ou outro. No entanto, tudo nessa vida é, portanto, uma questão de perspectiva. Né? E o que nós precisamos fazer é procurar o melhor ângulo e direcionar a nossa mente, né? a visão, as emoções, as crenças do coração, a fé e a esperança, principalmente, para além do que os nossos olhos podem ver. E o Ponto de vista determina a perspectiva a partir da qual uma história está sendo contada, ou como ela é contada. E pela perspectiva que eu vejo e percebo a minha vida, é que a minha realidade é criada na minha mente. Né? Toda história, o ponto de vista é uma maneira de articular e analisar a posição do narrador em relação à história que está sendo contada. E o narrador sempre é um participante da história, esteja ele contando algo pessoal ou descrevendo eventos que aconteceram, ambas as perspectivas são a mesma coisa vistas sob pontos de vistas. Diferentes, né? E o ser humano é muito complexo, né? A nossa mente é muito complexa. Se nós não temos um problema, nós inventamos um e ainda fazemos o ser muito maior do que ele seria, né? A mente é uma força brincadora muito maior do que a vontade na vida humana, né? Sob a perspectiva do medo, nada acontece, nada é seguro e nunca haverá nenhuma garantia, né? Mas se nós pudermos aprender a controlar a nossa mente, nós podemos controlar as nossas dificuldades. Né? O sucesso só pode ser experimentado quando a mente consciente ou mesmo a inconsciente está sob nosso controle. Se eu tenho controle sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, ela agirá da maneira que eu desejo, porque eu a convenço de que algo é verdade e não é o contrário. Né? É, a sua vida é uma história que está sendo contada. Quem conta uma história é quem deve fazer com que ela seja convincente na cabeça de quem a escuta. Né? A maneira como você conta uma história influencia como as pessoas percebem e entendem essa história, né? como elas interpretam, inclusive. E o sucesso nada mais é do que uma história bem contada. Né? O sucesso é uma história de vida bem contada. E na vida nós enfrentamos altos e baixos o tempo todo. E o que torna bem sucedida ou não, na minha visão, é aquilo que eu dou atenção, é aquilo que eu conto a mim mesmo e me convenço ou não de que a minha vida é bem-sucedida. Né? Sucesso é só uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de perspectiva, na verdade. Né? Então, na ciência e na matemática, e na numerologia é matemática essencialmente, né? não é filosofia é nem crendice, nem né? é religião, quando nós falamos em perspectiva, nós estamos falando em probabilidades, de ponto de vista, de projetar uma ideia no futuro. Então, resumidamente, perspectiva é simplesmente pensamento e sentido, visão, compreensão e interpretação. Né? Tem a ver aí com a posição em que nós encontramos, é, que nós nos encontramos né, com os conhecimentos que nós temos, com as experiências que nós reunimos, com os sentimentos que nós nutrimos, com o estado de espírito em que nós encontramos, né, com as nossas crenças que vão sendo incorporadas e com a ambição que nós vamos desenvolvendo. Tudo se resume à autossugestão. Né? O ser humano é altamente sugestionável principalmente autossugestionável. A autossugestão, aliás, é muito pior do que as críticas vindas de outras pessoas, né? porque, no final das contas, é um problema de insegurança. Né? A falta de autoestima por si só já seria um problema e não um efeito originado em outras questões. Né? Por isso, um estado de ânimo mental pouco favorecido, como medo, estresse... Etc., acaba provocando uma má imagem pessoal. Né? Então uma história mal contada, cria uma imagem ruim, né? deixa de ser interessante, se torna cansativa. Né? É uma história ruim, independentemente do que esteja acontecendo. né? E causa essa impressão em quem a escuta. Imagine é, o mal que não faz para é, quem vive todos os dias com isso. Né? A autossugestão é um assunto novo e ao mesmo tempo, tão antigo quanto o mundo, né? Um assunto novo porque até hoje foi muito mal estudado e por isso não é muito conhecido, mas é antigo porque ele data da aparição do primeiro ser humano na Terra, né? Então, para contar do ponto de vista de uma história, primeiro você precisa identificar de qual perspectiva a história será contada, né? Como você quer ver essa história, como você está vendo essa história. Isso porque a perspectiva da história determina o seu contexto, e é isso que significa que para estabelecer o ponto de vista, você precisa, primeiro precisa descobrir como narrar esse texto, né? como contar a história. Para uma história ser boa ou não, né? para que um filme seja um sucesso de bilheteria, é, não importa o conteúdo, né? o que importa é como a história é contada, né? por qual perspectiva ela está sendo contada pelo narrador. Se eu pensar na minha vida como uma história que está sendo contada por mim, a mim mesmo, portanto eu sou o um narrador da minha própria história, o meu ponto de vista determina a posição que eu estou assumindo nessa história. Né? E, portanto, o rumo que essa história vai tomar. A autossugestão nada mais é, nada menos aí do que uma, uma auto-hipnose, né? um auto-hipnotismo, a mente que controla o nosso corpo. E quando eu consigo ver a minha vida dessa forma, eu sou capaz de entender que o meu ponto de vista é o meu destino. né O meu ponto de vista e o meu destino andam de mãos dadas. e Eu, como narrador ou realizador da minha história, né eu estou determinando a perspectiva que a minha história é contada e, consequentemente, eu estou determinando o rumo que ela está tomando. É, os meus pensamentos determinam como eu vejo a minha história e como eu a vivo. né Então... Aqui nós beiramos uma das últimas fronteiras da ciência, né? é, e é o que nos torna homens sábios, né? do latim homo sapiens, e envolve questões que é, parecem muito complexas para nós, né? simples seres mortais, entendermos já que lá no fundo da nossa psique é, é onde está tudo isso, mas é justamente isso que nos torna é a única espécie racional, né? Nós somos seres humanos, somos a única espécie que não apenas pensa, mas que tem consciência. Então nós somos a única espécie que pensa e é capaz de controlar esses pensamentos, apesar de nós não fazermos isso. E é por isso que é, aquela que deve ser uma história recheada de prazeres acaba se tornando um show de horrores, né? Uma vida que deveria ser alegre, feliz e bem vivida se torna estressante, dramática, se torna um filme de suspense que desanda e se transforma num filme de terror. Né? Então, pensar é bom. Né? Pensar é muito bom realmente, ter autoconsciência. Né? A consciência crítica é excelente, né? é estar próximo à perfeição, mas pensar demais sem administrar os pensamentos é terrivelmente desgastante. E usar um ponto de vista errado pode transformar, Toda uma história de sucesso em é um pesadelo sem fim, né? E quanto mais eu dou atenção, quanto mais eu me aprofundo, eu mergulho nesses pensamentos, mais eu experimento emoções negativas. E o problema é que, diferentemente do que acontece na literatura, nos filmes, nas novelas aí na vida real, nós não podemos obter os pensamentos e os sentimentos dos outros personagens, né? E é difícil nós separarmos os nossos próprios pensamentos das nossas emoções. E, com isso, a observação do narrador, né, a minha visão do que está acontecendo comigo, se torna míope e pode ser muito distorcida, dependendo de como eu me sinto em relação ao que está acontecendo ou em relação às outras pessoas. E é por isso que nós não somos bons observadores, né, sequer narradores confiáveis para nós contarmos sobre a nossa própria vida. né, Se a minha perspectiva sobre alguém ou sobre alguma coisa que está acontecendo é distorcida, a história que me está sendo contada não é confiável, muito menos realista. Né? Então, muitas vezes, nós acabamos nos tornando observadores anônimos na nossa própria história. E eu desafio você a escrever e começar a escrever a sua própria auto, autobiografia. Né? Se você fosse escrever hoje, agora, a sua autobiografia, como você escreveria? Como você se descreveria? Como você me contaria a sua história? Né? Qual seria o seu foco principal em torno do que a sua história vai girar? Dinheiro, fama, carisma, grandes paixões? Né? Qual é o assunto central da sua vida? Algumas pessoas vivem como se estivessem numa guerra, numa batalha sem fim. Né? E a nossa mente é o nosso Deus, ela cria o que bem entende, ela grava o que bem entende e apaga o que ela acredita que é inútil ou inconveniente. Então, se nós compararmos. O ser consciente ao ser inconsciente, nós vamos perceber que enquanto o consciente é normalmente dotado de uma memória muito falha, o inconsciente é o contrário, né? o inconsciente é provido de uma memória maravilhosa, impecável e implacável. Que ela guarda tudo sem nós sabermos e sem a nossa autoriza... autorização. né? Nós não autorizamos. Ela guarda dos menores acontecimentos aos mais significantes fatos das nossas vidas e é por isso que sempre que você detesta alguém, né? que você não quer ver uma pessoa ou alguma coisa, você não quer nem ouvir falar daquela pessoa ou daquilo, essa pessoa vai dormir com você todas as noites, ela vai acordar com você todos os dias, vai passar os dias, semanas e até meses com você. Né? Essa pessoa vai atormentar ou esse problema vai atormentar o seu trabalho, vai perturbar a sua diversão, vai assombrar o seu sono. É muito mais fácil você acumular lixo no seu cérebro, você acumular lixo na sua mente, do que nas esquinas da cidade de São Paulo, que é uma das maiores petrópolis do mundo. né Se nós olharmos para o modismo do século XXI, a maior preocupação é cuidar do meio ambiente, é tratar o lixo, é reciclar, dar destino ao seu lixo, né é despoluir o meio ambiente mas quando se trata do nosso próprio meio ambiente, né? Quando se trata da nossa mente, do nosso ambiente emocional, independentemente da idade, cultura, classe social, sexo, o ser humano em geral, é... nós acumulamos lixo nas nossas mentes e não fazemos absolutamente nada para despoluir o nosso ambiente emocional, né? Você produz lixo na sua casa todos os dias. E todos os dias eu tenho certeza que você recolhe esse lixo e dá um destino adequado a ele. Né? De um jeito ou de outro você se livra do seu lixo mas ao mesmo tempo você produz lixo emocional todos os dias através de pensamentos perturbadores, de sentimentos que te causam aborrecimento e você os guarda. Você os guarda ao invés de se livrar deles exatamente como você faria com todo o lixo que você produz na sua casa todos os dias. Então se você produz um pensamento perturbador, se alguma coisa te atormenta, te aborrece, você não se livra dela revirando ela nem perdoando. Né? você não revira o lixo na lixeira da sua casa, revirar o lixo só produz mais inconvenientes, né? como se diz aí, quanto mais se mexe, mais fede. Né? Você também não dá redenção ao lixo da sua casa e aceita ele como ele é, você não perdoa o seu lixo, você o encara e se livra dele. Se você produz um sentimento de culpa, você não se livra dele, deixando ele escondido debaixo do tapete. Todas as suas frustrações, todas as suas conquistas, todas as suas experiências de vida fazem parte da sua história, são a história da sua vida, né a memória humana é involuntária. E se eu não intervir usando a minha capacidade de escolha e consciência crítica, a minha autonomia, as minhas características básicas de identidade para dirigir os meus pensamentos e a maneira como eu me conto a minha própria história, né a minha vida se torna um caos e seguirá completamente desgovernada com tudo acontecendo aleatoriamente, né? Então, se eu permito que a minha mente se torne o um narrador da minha história, meu mundo desaba e a minha vida se torna terra de ninguém, né? Infelizmente, é, nós estamos vendo as pessoas se destruindo, a humanidade está em uma espiral decadente, cada vez mais o mundo se torna terra de ninguém porque o ser humano se torna capaz, é, cada vez menos capaz de conter e administrar as suas, é, as suas emoções, né? As pessoas pensam que expressam seus sentimentos quando reclamam, mas na verdade, quando elas fazem isso, elas estão só sendo chatas mesmo. Né? No relacionamento, na vida, na carreira, muitas pessoas dizem que estão expressando seus sentimentos quando estão reclamando, mas isso é, não é isso que está acontecendo. É, na verdade, né, quando você expressa um sentimento, você diz eu sinto, né, e declara um sentimento específico, como eu estou frustrado, desapontado, irritado, né, me sinto pacífico, feliz ou satisfeito. Né? Reclamar é só concentrar é, em julgar. Né, culpar alguém ou alguma coisa. né? O verdadeiro poder de criar mudanças significativas vem de saber e poder que eu tenho de controlar as minhas emoções e da minha capacidade de se expressar corretamente aos meus sentimentos, né? para mim mesmo. É, você provavelmente já sabia que reclamar é perda de tempo, né? mas agora você tem certeza e pode ter outra opção, que é o reconhecimento. né? Se fazer feliz, é bom, não importa o que alguém diga, e as pessoas são como são, né? nós gostamos, gostamos ou não, cada um é como é, é, com seus acertos e defeitos, se você não consegue estar em paz com aquilo que você é, você não vai ter nenhuma chance, né? se eu não me aceito, se eu não sei contar a minha história a mim mesmo, sobre um ponto de vista significativo, positivamente feliz, é, eu estou me rejeitando, eu estou irradiando rejeição a cada respiração. E é isso que as pessoas vão perceber e vão me devolver. Né? Rejeição e incompreensão. Quando eu permito isso, eu estou, estragando a minha, estou entregando a minha felicidade ao destino. Eu estou estragando a minha felicidade. Eu estou escrevendo e contando uma história aleatória, que vai sendo manipulada pela minha insatisfação, ditada pelos acontecimentos. Né? Eu vivo sem rumo, ao Deus dará, eu estou deixando a vida me levar. Né? E quando eu deixo a vida me levar, eu só estou criando conflitos, criando arrependimentos e sofrimentos. E será só isso que eu verei. Né? Eu verei a minha vida como um vale eterno de sofrimento, como um vale de lágrimas, né? um inferno de Dante. Se você quer que a sua vida seja perfeita, entregue-se à verdade. Permita-se ver do jeito que você né? É, quando eu me aceito eu me vejo do jeito que eu sou com todos os meus defeitos com todas as minhas virtudes apesar de todos os meus erros né? as pessoas também me verão como eu sou porque é isso que essa é, é e é essa história que eu vou estar contando a elas. Né? Eu sou aquilo que eu me permito ser. Eu não sou o meu passado, eu não sou o meu presente ou futuro. Eu não sou os meus títulos, o meu estudo. Eu não sou nada mais do que aquilo que eu permito que as pessoas saibam sobre mim. E aquilo que elas sabem sobre mim é reconhecido por elas com base na história que eu estou contando. Né? Uma boa história é a melhor maneira de conscientização. Né? Então, eu posso ajudar um... É, o meu Eu posso me ajudar né e ajudar o meu mais caro espectador, que sou eu mesmo, né a entender melhor quem eu sou e como é a minha vida, simplesmente contando a mim mesmo a história da minha vida como uma história de sucesso. né E como eu faço isso? né Como fazer a minha vida se tornar uma história empolgante e emocionante? Como tornar a minha história um best-seller? Né? Todos nós gostamos de ouvir uma boa história. né e quando ela é bem contada, é claro seja um ator contando uma história no palco, um amigo contando uma história em uma festa. Né? É... Todas as histórias ficam guardadas é, na nossa mente. Né? Então, compreender como contar uma história de forma eficaz é uma grande habilidade a ser desenvolvida, tanto pessoal quanto emocionalmente. Né? Mas a questão mais importante é o foco. O foco é o que vai dar o tom da nossa história, né? ponto de vista. Veja a história do Titanic. Né? O Titanic foi um navio de passageiros britânico operado pelo White Starline, construído pelos estaleiros é, Harland and Wolff, é, em Belfast, que começou a ser construído em março de 1909, foi lançado ao mar em maio de 1911, era para ser o maior, mais moderno, mais luxuoso e mais seguro navio da sua época, gerou inclusive a lenda de que era supostamente inafundável, mas que afundou no seu primeiro cruzeiro, levando consigo um monte de vidas, né, para o fundo do mar, inclusive. Que merda de história, né? Apesar de ser uma história real e verdadeira, é uma grande merda de história. É chata, entediante da sono, né? Qualquer um contaria a história do Titanic assim, porque essa é a verdade. Mas um cara chamado James Cameron, né, achou que podia contar essa trágica história aí de uma maneira muito melhor de uma maneira romântica, poética, empolgante, emocionante, né? Então, é e disse o seguinte, eu vou contar a verdadeira história do Titanic, só que tendo como foco Jack Dawson e Rose DeWitt White Bucketer, né duas pessoas de classes sociais diferentes que se apaixonam durante a fatídica viagem inaugural de um navio que era para ser indestrutível, mas afundou, e uma história chata, Tá contada e recontada por quase um século, que não despertava interesse nem no Jax custou mais, né? se tornou o Titanic o filme, um dos maiores sucessos de bilheteria de Hollywood. Né? O filme Titanic foi indicado a 14 Oscars, se eu não me engano, 14 ou 15, venceu 11 prêmios, incluindo melhor filme melhor diretor fez uma bilheteria de mais de 2 bilhões de dólares e foi o primeiro filme a arrecadar mais de 1 bilhão de, reais mundial, de dólares desculpe, mundialmente. Na época foi a maior arrecadação da história do cinema e ficou assim por 12 anos, até que o próprio James Cameron resolveu contar uma outra história, né, que se chamava Avatar, que superou o Titanic. Né? Então James Cameron transformou uma história de merda em um sucesso apenas mudando o ponto de vista. Né? Ele apenas contou a mesma história que já havia sido contada e recontada por outra perspectiva e tornou uma desgraça em uma história de sucesso. Né? Um artista pobre, a jovem rica, se conhece e se apaixona justamente na fatídica jornada inicial do Titanic, né? Ela é uma jovem arrogante, herdeira de um império siderúrgico, ele um pé rapado, a jovem desafia sua família e amigos em busca do seu verdadeiro amor, né? Então, vendo desse jeito, quem se importa se o navio afundou e se tudo morreu, todo mundo morreu afogado, né? Todo mundo sabia que o navio ia afundar, mas todos estavam torcendo mesmo, era pelo casal. Todos foram se lindem a assistir a história do Titanic, né? Todos torciam pelo amor entre os dois, e o amor venceu. Né? Então é uma história empolgante, é uma história de sucesso. Ou você ainda pode simplesmente né, pensar, e daí o navio afundou e eles morreram. Né? Ponto de vista e perspectiva, essa é a chave do sucesso. Né? E disso que o seu sucesso depende, é isso que fará o seu Titanic, a sua vida, ser um... Naufrágio, um desastroso naufrágio, uma grande história, né? Afundar ele vai afundar, todos nós vamos morrer um dia, né? A questão é como você vê a viagem até o seu Titanic afundar, né? Que ponto de vista, o que você está dando atenção nela, como você está contando a sua história até que o seu Titanic bata no iceberg que afunde, né? Gostou da história? Então vai lá embaixo, aí do lado, eu nunca sei onde está, mas em algum lugar está aí, vai lá no botão, se inscreve no canal, acha aí ele, se inscreve, ativa o sininho. Assim, sempre que eu for contar uma boa história, você será avisado. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua companhia. A história de hoje acabou, mas continue aqui no canal, porque tem muito mais histórias para você assistir. Um forte abraço, eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá.